Hoje, irei ensinar a como salvar um mapa do VOS Viewer em formato PDF. Após realizar a análise, escolha o tipo de visualização que você deseja salvar. Por redes, por tempo ou por densidade. Vou escolher a opção de densidade. Em seguida, clique nessa pequena seta ao lado de captura de tela, no canto esquerdo do programa. E escolha a opção Salvar. Em seguida, escolha o local onde você deseja salvar o arquivo. Feito isso, nomeie o seu arquivo e dentro de tipos de arquivo, escolha a opção PDF. Feito isso, clique em Salvar. Para conferir se seu arquivo foi salvo corretamente, acesse o local que você escolheu para salvá-lo e abra o arquivo. Como podemos ver, o arquivo foi salvo corretamente. É isso, muito obrigada!